Já estamos começando mais uma Casa da Samanta parte 3 Muito obrigado por você escolher Casa da Samanta nesse momento para ver Assim que terminar a trilha, Jair, vamos começar a Casa da Samanta parte 3 Por favor, a trilha! que a gente já se deu. Porque eu vou, eu vou dar uma pedada, aqui, para alguém, para alguém. Eu vi que maravilha! olha que maravilha! Tá bem rapidinho, né, Nelo? Sim. Tá aí, ó. Tá aí. Agora só falta nós usufruir isso aí e materialmente, isso aqui vai deixar a gente, ó, legalzinho. Chegou, dá uma olhada naquela caixa d'água lá no banheiro lá, hein? Não, porque tem que arrumar lá, né? Tu não arrumou, tu tá de férias, tu não fez isso. Ai, ah, também tem que arrumar lá a porta lá que deu uma quebradinha lá, tem que passar um cimento lá. Vamos ver se tu faz isso, tá de férias, né? 30 dias em casa, vamos dar um jeito, né? Pelo amor de Deus. Só um pouquinho, só um pouquinho. Pelo menos já tá tomando a iniciativa de começar aqui. Não, vou dar uma olhadinha nessa caixa aí, vou dar uma olhadinha. Nossa, né, tá vazando bem aqui, cara. O que, que tá vazando aí, Leon? Não, tá vazando bem aqui, Samantha. Ó. O negócio é o seguinte. Hum. Ah. eu, eu vou, vou te dizer agora. Deixa eu só te falar, tu tem que arrumar. O importante é tu arrumar. Não, mas é o negócio seguinte, porque é Ah, eu bem. sei, eu, vi eu Tu já tinha dado um conto Ah, aqui, Tu não ó. já tá, tá nada aí, tu tem que arrumar isso aí. Tá, Com, tem como tu comprar, tá de férias, né? Tá, tu pode tô... ir lá no mercado lá no, no negócio lá tá, com a né? uma... Ah, é muita pressão. Eu tava lá, eu tô aqui, eu tô lá. Tá, ah, eu... tá. Eu vou arrumar ela. Tu é tá de férias, meu querido? Tá, eu vou arrumar ela. Eu vou, vou ela. arruma. Tá, faz assim pra mim, Marcos. O uma... que tem mais pra arrumar? <risos> <tem> o <risos> uma... que tem mais? Tu quer que eu comece a falar? Não, não, então terminou por aqui. Eu vou ver o tenho... Conhecer o é. mundo, ah. levar um pouco de baixo pra todo mundo. Um o temos, bola, a a né? cada dia e eu passo que Só o que em fazer? Pronto. Trinta dias em casa, hein, Léo? Trinta dias. Tá aí, Vai lá no mercado? Sim, foi, já te falei já, né, Samanta? Já te falei? Aí, olha só, tu foi no banheiro, né, tudo certo? E a chaleirinha tu deixou ligada, hein? Mas, oh, Samanta, tua pergunta é se vai no banheiro, <risos> ou se vai no mercado, ou cuida de chaleira. Porque, eu, na moral, eu sou um triplo homem dentro dessa casa. Sim. não Tá 30 dias em casa, meu querido. Não, férias não é cativeiro, parece que eu tô no cativeiro, tem que trabalhar pra caramba. Não, foi, foi, foi no mercado, foi no não mercado, mercado. vou lá, vou lá, vou Eu vou desligar a chaleira aqui pra ti tá Tá. Mozão, tô indo lá. Tá Quem vai tá buscar? Pão, leite, etc. E etc. Por meu Oi. Pede que eu vou te ajudar. Ai, tá muito frio, né? Você sei para Muito vento. Pesado, Léo, essas coisas. Traz o resto aí também, né? Aê, criança! Ai. Ai. Tá, o negócio é o deixa eu guardar, vamos hum. guardar esses negócios aqui, Samana. Tá. bolacha para crianças, todo aquele pacote desse porque é negócio aqui, eles não param de aloprar, não param de chorar. Tá, olha aqui. Mostra. Acalma o coração. Como assim, acalma o coração? Acalma o coração? como coração é, é que quando o cara vai, antigamente, antigamente, antigamente, ah, antigamente eu ia com meu pai no mercado Exato. E o meu pai ia pro mercado, a gente voltava feliz, tá. a vida cheia de sacola Agora a gente vai pro mercado, a gente volta triste, a gente chega em casa e fica bravo Porque feito as contas. Ah, é hum. a hora, eu vou te falar uma resenha Tá, cara. vamos guardar as coisas aqui. Vamos guardar, vou guardar isso aqui lá no banheiro Não, não sei o que essa coisa é da hora Tu viu a porta aqui, né? Tu viu a porta aqui? Por quê? A porta aqui, ó Quem que é a porta? Aqui, ó Aqui, ó a porta tem que arrumar. Olha. O que é que... Ah, essas crianças... Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. É vai lá, uma é confusão vai aqui lá. em casa que eu vou te vai. contar. É assim que tu abriu essa porta no frio, quer mostrar a porta no frio e ligar o som. Ah, Léo, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não. Ó, oh, vamos parar. Sacado. Não, é muito arrumado. Vamos tá? calmar é essas crianças. Já é noite e Lelo e Samanta, agora após a janta, vão ter um tipo um, uma DRzinha. Vamos, vamos assistir, assiste aí. Eu vou assistir daqui e vocês daí. Vamos lá. É, Samanta tá num, numa resinha com Lelo, conversando sobre o dia seguinte. É, esses dois aí é um casal perfeito, mas vamos ver o que Samanta tem para dizer. Uh, e aí, Léo, amanhã tá na hora de tu ir lá fazer o exame, né? Lá do teu serviço lá. Aproveitar que tu tá esses 30 dias em casa e ir lá fazer, né? É, vou entrar mais uma vez aqui na locução, aproveitando essa resenha. Você que tem emprego, não deixe de, de cuidar bem do seu emprego, viu, gente? Porque essa pandemia tá muito difícil o emprego. Vamos ver o que, que o Lelo tem para falar. Vamos ver essa resenha deles lá. Sim, sim, sim. Vou lá. Vou ter que ir lá, né? Fazer esse exame. Mas, ai, meu Deus do céu... Esses frios de manhã que me abala a Samanta. meu Deus do céu, tem que ir de manhã cedo. Tu não me acordou, né? Tu não me acordou. Tu só disse, ah, vou botar o telefone a despertar, mas não me ajuda a me acordar. Essas férias aí, pelo menos, eu tenho que ir lá nesse negócio, fazer esse exame lá, e vai que eu passe o tempo de fazer esse exame aí, e acabe a firma até lá, me bloqueando e eu indo pra rua. Oh, Deus o livre, Deus o livre. Com esse negócio de pandemia, Deus o perdeu o emprego O emprego foi tão... Sabe, né, Samanta, foi tão difícil conseguir esse emprego um posto de gasolina E tu, tu sabe, Samanta, que negócio é o seguinte Tá todo mundo saudade de mim É, todo mundo tá com saudade de mim É, esse dia ali no, no, no Whats, ali Os Guri mandando no grupo também Mandando no grupo, ah, não sei o que Que falta tu faz, mas não sei o que Não sabia que tá com um, com um grupinho no Whats não, tem o um grupo lá, os Guerreiros, os Guerreiros <risos> Olha o nome que eles botam, os uhum. Guerreiros Fica até uma desconfiança né? Não, mas tá eu lá nem entro no mundo daquele grupo, só, <risos> mano, só dei uma passada por cima E dei uma olhadinha ali E todo mundo com saudade, mas graças a Deus Esse negócio é o seguinte Vou te dizer uma coisa, que Deus me abençoa Com esse bom emprego, já faz dois anos que eu tô lá Graças a Deus Antes de tu sair Tu tem que arrumar aquela máquina lá Que tá, que tá ruim que eu vou te mostrar que ela tá com um problema aqui e tem que arrumar ela Porque eu tô cheia de roupa Você tem que dar um jeito, faz 30 dias que tu tá em casa E até a máquina tu não arrumou ainda ah? O negócio lá da porta tu não arrumou Foi ele que tu arrumou? Hein? Ah? Eu vou dar uma olhadinha nessa máquina, é agora Tá, quero só ver se tu vai olhar Não, vou olhar, vou olhar Mas quem é que deixou isso aqui, Zamanda? Isso faz essa máquina? Foi as... eu, é as roupas que ficam aí em é cima É as roupas que ficam, mas é assim que estraga as coisas Bom, estraga? Vou uma pra começar, aqui. tu nem botou os canos direito eu vou aí. Vou dar só uma olhadinha por cima. Olha a hora que é. Essa Caraca. hora da noite. Essa hora da noite eu vou estar tá mexendo em máquina. Essa máquina que vem da tua mãe, eu vou dizer pra ti aqui, é, é, Com toda sinceridade. É um carro. É? um Olha é. é um aqui, ó. Onde é que tá lavando as roupas? Olha aqui, olha, aqui é ó. ó. Tá. Tu botou a máquina é pra 5 quilos, tu botou 20 quilos de roupa dentro, Mas vai te esconder. E olha aqui, ó. Deixa eu. Ah. Tá, Isso aqui é arrumação. Quero... Isso aqui é arrumação tua, Samão. Tô... Sim, né? Tu arruma? Não, mas não era pra tu arrumar. Era pra mim meter a mão. Era mim meter tá a mão. em casa há 30 dias, não, não né? arruma nada. O negócio nada. é o seguinte, Samão. Nós estamos conversando, já ali nós estamos conversando sobre o negócio de amanhã, de serviço, sobre outra coisa. É sempre nesse canto. Eu tomo uma pressão, é sempre por aqui assim. É. Eu vou dizer... Mas sim? Não, mas eu vou falar tô pra ti. Agora, agora eu, quero, eu quero uma explicação Eu quero só uma explicação Tu comprou tu, a tua marca tu, Lembra que eu falei da capa do meu violão? Cadê a capa hum. do meu violão? Tá, Esse depois violão, de 10 ganho... anos Depois de 10 anos tu vai tocar é Eu essa não toco, mas eu ganhei de um músico E quando hum. você ganha o um presente de um músico Aí tem que guardar com o coração Porque a arte é, é música O uh -huh. cara deve ter tem Muita inspiração aqui ó. O cara cantava uma música Eu não sei tocar, eu não sei tocar Mas hum. sempre quis falar na Saraná pra Pantil Samanta E... Mas eu, se eu ganho um presente, o uhum. negócio é o seguinte: eu gosto de guardar. Se eu gosto do um presente, eu gosto de guardar tudo. Se ele tava carro. tirado aí no. Então tá, é um enredo né, é um enredo esse casal Mas então galera, eu só agora, eu vou até dormir porque eu já tá me dando sono É noite e o Lelo amanhã de manhã também tem que sair pra fazer todos esses escorre dele E vamos ver se ele resolve tudo isso que a Samantha tá falando pra ele E olha pessoal, nessa época de pandemia, quero dar um toque pra você se cuidar tá, muito álcool gel, máscara na cara e vamos se cuidar, porque a pandemia parece que está longe, mas ela está por perto e a gente tem que se cuidar. Boa noite. Ai, felizmente, Bom oh, meu dia de trabalhar, voltar de novo. Com minhas férias. Vou me jogar. Trabalho. Graças a Deus. É, 30 dias. Tô indo. Não tá tô indo lá. Tá bom. Ah, olha só. Tu vai de moto? Ah, comprei isso aí, mano. Ah, tu comprou esse carro que não usa. Eu vou de olho, só vou de olho. Mandar lá naquela metrônica lá. Não, né? Tu não tem jeito mesmo. Gosta de sofrer? Não é sofrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau, vai com Deus. Depois eu te mando o WhatsApp. Tchau. Te cuida, tá? E olha o WhatsApp. Beijo. Beijo. Beijo. Beijo. Fecha o portão bem aí, tá? Tchau.